Hoje vamos conversar com a professora do Departamento Interdisciplinar do Campus do Litoral Norte, Liane Ludwig Loder. Liane realizou toda a sua formação na URGS, graduou-se em Engenharia Elétrica, possui mestrado e doutorado em Educação. Profissionalmente, atuou em projetos de telecomunicações de 1975 a 1981. Assumiu a docência universitária a partir de 1979, quando ingressou como docente no curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Paraná, onde permaneceu de 1979 a 1989. De 1990 a 2017, atuou como docente do curso de Engenharia Elétrica da Escola de Engenharia da URGS, sendo responsável por disciplinas na área do eletromagnetismo aplicado. Tem experiência profissional na área de Engenharia Elétrica, com ênfase em telecomunicações. É avaliadora credenciada do sistema Arcosur desde 2009. No período de 2011 a 2013, foi coordenadora substituta do curso de Engenharia Elétrica. Foi membro do Comitê Assessor de Área do INEP, Área Engenharia Elétrica, no triênio 2014-2016. De janeiro de 2014 a setembro de 2017, foi diretora acadêmica do Campus Litoral Norte da UFRGS, primeiro campus fora de sede dessa universidade. Desde 2016, é membro permanente do Mestrado Profissional Nacional de Ensino de Física, polo do Campus Litoral Norte. Em setembro de 2017, tornou-se diretora-geral do Campus Litoral Norte da URGS, gestão concluída recentemente. Além das atividades administrativas e acadêmicas da universidade, dedica-se às pesquisas nos seguintes temas: educação em engenharia, pedagogia universitária e aprendizagem em engenharia elétrica. O campus Litoral Norte iniciou sua operação em setembro de 2014 e foi oficialmente inaugurado em novembro do mesmo ano. Em setembro, tiveram início as turmas de bacharelado interdisciplinar em Ciência e Tecnologia e da Licenciatura em Educação, os dois primeiros cursos dessa unidade regional. Os campi fora de sede passaram a ser previstos no Estatuto da Universidade em 2015. Professora Liane, muitíssimo obrigada por participar do podcast, seja muito bem-vinda. Obrigada Mariana, obrigada pelo convite, é uma satisfação participar desse podcast. A Escola de Engenharia da URGS é minha alma matre e todas as iniciativas que eu posso participar e prestigiar, estou sempre à disposição. Professora Liane, a senhora faz parte do quadro inicial de servidores do Campus Eleitoral Norte, encerrou a sua gestão como diretora geral do campus Litoral Norte da URSS. A senhora poderia nos relatar um pouco dessa trajetória do CLN desde o período inicial com dois cursos até a atual conjuntura com 11 cursos de graduação e quatro cursos de pós-graduação? Perfeito, Mariana. Eu fui convidada para participar do projeto em 2012, né? então esse ano fechou 10 anos na né? minha participação do projeto. A criação do campus Litoral Norte, na verdade, foi uma a demanda da comunidade local que começou as primeiras tratativas em 2009. Os recursos financeiros para concretizar o campus, eles só foram assinados e obtidos através de uma pactuação específica do MEC com a universidade no início de 2012. Então, no final de 2012, eu tive o convite do professor Cui Vicente Opman que era, então, o vice-reitor, e do professor Sérgio Franco, que era, então, o pró-reitor de graduação, para compor uma comissão assessora da reitoria, que, pensasse os cursos que iriam acontecer no campus Vitoral Norte. Naquela ocasião, a gente tinha as áreas de conhecimento que seriam contempladas. Você tinha uma noção de ter uma oferta de um curso de engenharia na parte de energia, e eu acho que por essa característica, e pelo fato de eu ser uma engenharia eletricista, e pelo fato de eu ter uma formação e muito interesse na área de educação, então esses dois predicados levaram para que eles me fizessem o convite, porque eu aceitei. Na sequência, eu compus então, uma comissão de especialistas nossos, professores e Anatório Lachuk, também da Engenharia Elétrica, o professor Alberto do Canto da Engenharia Elétrica. Convidei também duas professoras do Instituto de Matemática, as professoras Elizabeth e a professora Irene. Que tinha, a professora Irene que tinha sido diretora do Instituto de Física também. Então, nós tínhamos assim, pessoas que entendiam da área da Engenharia e pessoas que entendiam, digamos assim, das áreas básicas. Esse foi o um núcleo inicial que começou os primeiros encontros ainda em dezembro de 2012 e dentro da Biblioteca da Escola de Engenharia. Ali era o nosso espaço de trabalho, a gente se reunia nas salas de reuniões. Na sequência, na virada do ano, a gente teve o acréscimo de mais duas professoras, a professora Marlise Dalfolho, que no final se tornou também professora do Campus Vitoral Norte, que vinha da Faculdade de Economia para atender, que no final ficou o um curso de desenvolvimento regional, e também nós tínhamos a participação da professora Norma Virg, porque naquela ocasião a gente tinha a missão de incorporar o curso de Biologia Marinha, que a professora Norma foi uma das fundadoras, ser um curso do campus. Aí nós tivemos mais uma pessoa que foi do Instituto de Geossciência, ex-diretor do Instituto de Geossciência, o professor Ayu, que então formava esse conjunto de pessoas das mais diferentes áreas do conhecimento para pensar os cursos, e assim fizemos. Ao final de dez meses de trabalho, a gente tinha então cinco projetos pedagógicos concluídos e para submeter internamente ao campus. Nesse início dos tempos coincidiu com um edital que a URGS foi contemplada para oferecer um curso de licenciatura em educação do campo. Esse trabalho da montagem dessa licenciatura acabou se dando dentro da faculdade de educação porque havia essa possibilidade de a universidade oferecer um curso de educação do campo por cada campi da universidade, como para o MEC. A URGS só tem dois campos, Campus Sede e Campus Litoral, então foi a possibilidade de nós termos esse curso. Então, essa comissão de especialistas mantinha contato com a comissão da sede, de tal forma que quando nós começamos, nós pudemos começar com esses cursos, com esses cinco cursos de graduação. Professora, dentre os cursos de graduação ofertados atualmente no Campus Litoral Norte, temos duas engenharias, a Engenharia de Gestão de Energia e a Engenharia de Serviços primeiro curso este de graduação com ênfase no Brasil. Ambos cursos são diferentes dos cursos tradicionalmente ofertados na engenharia. A inovação está no DNA do Campus Litoral Norte? Exatamente. É. O campus ele começou com uma estrutura nova, porque a nossa estrutura é diferente das unidades acadêmicas. Nós somos uma unidade regional, então nós temos uma estrutura administrativa que é composta por um trio de diretores. Já é uma inovação. Então existe uma direção geral, uma uma direção acadêmica, que é subordinada à direção geral, e uma direção administrativa que também é subordinada à direção geral. A direção acadêmica, ela é, digamos assim, é uma direção exercida por um docente. Então ele faz, às vezes, a da vice-direção das unidades acadêmicas normais que a universidade tem. E a direção administrativa é um cargo exclusivo de técnicos administrativos, que não é exatamente a gerência administrativa, porque é uma direção é um pouco mais, quer dizer, ele fica realmente com esse trio de diretores trabalhando de uma forma articulada, e integrada, é que a gente já inova na administração, né, da unidade, onde a gente tem técnicos e docentes ali trabalhando de forma integrada com responsabilidades muito grandes, praticamente iguais, pelo menos do ponto de vista das direções acadêmica e administrativa. A direção geral, por óbvio, ela vai sempre ser uma posição de maior responsabilidade. Não vamos na administração e não vamos porque contratamos professores também, que a maior parte deles não tinha história em universidade, nós fizemos vários concursos para o campus doutoral e inovamos e começamos inovando os cursos mesmo, porque nós optamos, isso foi uma decisão da reitoria, da administração central, nós começamos ofertando um curso de graduação de entrada, que é um bacharelado interdisciplinar, uma proposta inovadora, é um curso de três anos, é um curso de formação generalista e que a partir dele o aluno vai criando vínculos, e se tiver interesse, ele no pós-BI, ele conclui mais um curso de graduação. Então, num espaço de cinco anos, o nosso estudante tem a possibilidade de ter dois diplomas de graduação da universidade. Três anos de bacharelado interdisciplinar e mais dois anos um curso específico. Esses pós-BI, nós temos uma licenciatura em Geografia, que já é uma licenciatura diferente, porque o aluno entra pelo bacharelado interdisciplinar, um bacharelado em de Desenvolvimento Regional, também é um curso de NEC amplo, e duas engenharias que também são inovadoras. A Engenharia de Gestão de Energia, que foi a primeira que surgiu, focada na questão da eficiência energética, que é o tema do momento. Não basta a gente ter fontes alternativas e fontes limpas, que também é sempre uma procura, mas o uso eficiente de energia ele passa a ser importante, e o nosso aluno tem esse perfil. E a Engenharia de Serviços. E, na verdade foi o último curso que nós propusemos e tramitou dentro da universidade, para o qual nós contamos muito com a colaboração de professores da Escola de Engenharia. Foi uma ideia que o professor Luiz Carlos Pinto da Silva, que era na época o diretor, trouxe e depois nós tivemos colaboradores, o professor Ribeiro, que foi um dos que colaborou muito na proposição deste curso, que é um curso também extremamente inovador, trabalha na interface entre o curso de construção civil e o curso de produção, porque o aluno sai do esse curso não só capaz de construir uma infraestrutura de um negócio, mas também de operar um negócio. Então, por exemplo, nosso aluno de engenharia de serviços, ele conhece o negócio hotelaria ou hotel e sabe como construir um hotel, como construir um hospital, como construir uma escola, que são atividades que requerem digamos assim, infraestruturas específicas. Então o nosso aluno sabe do negócio e sabe da infraestrutura para aquele negócio, o que é um diferencial muito grande e com isso aí os nossos cursos acabam sendo cursos diferentes da sede e, na verdade, são cursos diferentes dos cursos tradicionalmente conhecidos. Resumiste bem: a inovação é a marca do campus Campo Cultural Norte. Inovamos em infraestrutura, em pessoal, em propostas pedagógicas. No próprio acompanhamento, no próprio fazer pedagógico, nós inovamos também, porque nós temos no campus um núcleo pedagógico, que é um núcleo onde temos lá pedagogas, psicóloga, técnica em assuntos educacionais que não só são encarregadas das alterações e adaptações dos currículos, mas também estão sempre trabalhando com projetos, projetos de acompanhamento do aluno, projeto para evitar a evasão do aluno, projeto para resgatar aquele aluno que evadiu, projeto para manter conectado o aluno que é egresso. Então elas estão sempre com esse olhar para o aluno e também com o um olhar apoiando o professor, trazendo cursos e projetos de outros lugares, para que o nosso professor também possa se atualizar e fazer um pedagógico, a sua ação pedagógica também diferente, atualizada, permanente, atualizações. Então, eu citei esse setor, mas nós temos muitos outros setores lá, que é o conjunto, na verdade, ele está sempre preocupado em nós temos mais alunos, mantermos os alunos que temos, e evitar as evasões. Isso aí que nos também diferencia, porque o aluno que nós temos é um aluno que a gente conhece, conhece a história do aluno, conhece o aluno, o aluno nos reconhece. É, a gente conseguiu ao longo do tempo fazer um ambiente de aprendizagem muito interessante, que hoje em dia também se estende para o Seclimar, porque o Seclimar desde 2018 ele já faz parte do Campo Central Norte. Nós temos uma sede que é na beira da RS 30, ocupando espaço de 14 hectares lá, e nós temos isso é em município de para mandar ele. Em Bé, nós temos o Seclimar, que é um instituto especializado, na verdade um órgão especial de pesquisa, que já está lá na região há quase 45 anos. Nós estamos há oito anos operando o nosso estudante também. Hoje em dia nós também ofertamos o curso de Biologia Marinha de forma permanente e temos essa possibilidade de inovar também nessa parte de formação na área da Biologia. Agora, como a senhora comentou inicialmente que houve essa demanda por parte da comunidade local e levando em consideração também que temos dois cursos de engenharia. De que maneira se desenvolveu esta interação entre a universidade após a implantação do campus? Como é que isso se desenvolveu com a comunidade local? Estes dois cursos mais especificamente nos interessam porque o podcast é voltado mais para a área das engenharias. A minha curiosidade é nesse sentido de os cursos propostos, os profissionais já formados estão atuando atuando nessa região? Se a senhora pudesse comentar um pouquinho mais com este enfoque. Perfeito, Mariana. O curso de energia, engenharia de energia, foi um curso que saiu daquelas discussões iniciais, que eram discussões foram feitas audiências públicas em que houve a participação forte da comunidade. A comunidade também queria cursos na área da saúde, mas a universidade não teve condição de atender, então nós ficamos realmente em cursos na área da ciência, da tecnologia e onde aparecem as engenharias. Então o curso de engenharia de energia, digamos assim, foi o primeiro curso que foi mencionado. Como nós já temos um curso de engenharia de energia na sede, que foi o um curso que também derivou do curso de engenharia elétrica, que é o nosso curso tradicional, o centenário, nós entendemos que seria mais adequado nós oferecermos um curso que fosse complementar aos cursos que nós já temos a sede nessa área. Então temos engenharia elétrica, temos engenharia de energia e aí nós entramos com a questão da gestão da energia. que hoje em dia, o mercado de energia é um mercado muito aberto. Então, a, as empresas, principalmente, elas não precisam comprar energia, vamos dizer dessa forma, ou contratar os serviços de uma única empresa. Elas podem trabalhar operando, buscando onde adquirir, digamos assim, o um serviço que seja mais econômico. Esse é o mercado da gestão da energia. Então, nós entendemos que ali teria um espaço importante. E é o que fizemos. Então, o nosso curso é complementar aos cursos da sede. Ele não concorre com os cursos da sede, isso foi uma opção desde o início. O curso de engenharia de serviços, ele também surgiu dentro de uma ideia que teria espaço para uma engenharia diferente, uma engenharia que trabalha nessa interface e que não estava contemplada com os cursos da sede, ou com o curso de engenharia civil, por exemplo, e nem com o curso de engenharia de produção da sede. Ele trabalha nessa interface. Por aí nós também acabamos constituindo um curso que é complementar, ele não concorre ele é um curso que vem somar o nosso primeiro engenheiro formado o um engenheiro que se formou em engenharia de serviço ele acabou recentemente o seu mestrado em, na engenharia de produção, quer é dizer, ele tem uma trajetória interessante, ele começou pelo bacharelado interdisciplinar, três anos depois ele avançou para as disciplinas específicas da engenharia de serviço concluiu em engenharia de serviço e ao mesmo tempo já engatou um mestrado então em um período de sete anos ele teve dois diplomas de graduação e um de pós-graduação então esse é o nosso primeiro engenheiro Formada aqui no Litoral. Tive... Os nossos números ainda são poucos, porque, como os alunos acabam levando cinco até seis anos para concluir essa trajetória toda, e nós temos oito anos, então nós temos poucos engenheiros ainda formados. A engenharia de energia tem formado mais gente, e nós temos empregado todos os egressos. Então, a última turma, que foi uma turma pequena, que até se formou no são de Atos junto com a Engenharia Elétrica, uma cerimônia que para mim foi muito significativa, porque eu egressa da Engenharia Elétrica tendo sido docente no curso de Engenharia Elétrica, eu estava formando alunos de um curso que eu ajudei a construir e implementar, e que é um curso que é complementar à Engenharia Elétrica. E esses nossos estudantes, eles, todos empregados, e o mercado se mostrando ávido por essa formação. Então, a resposta que eu posso te dar é essa. O mercado é ávido, tanto para a formação em engenharia de serviços quanto para a formação em engenharia de gestão de energia. E nós estamos formando esses estudantes e eles estão tendo empregabilidade 100%. Não temos nenhum que tenha começado nenhum empreendimento. Alguns dos que estavam terminando a engenharia de gestão de energia foram os que criaram a nossa empresa Júnior Bivolt, nome até bem sugestivo. Então, esse pessoal aí, eles deixaram esse legado para outras. A empresa Júnior ainda segue, mas acabaram indo para o mercado de trabalho. Tanto que nossos números ainda são pequenos, porque nós somos, recentemente estamos formando gente. Neste ano, nós conseguimos alterar um pouco essa nossa forma de ingresso, porque nós vimos que o aluno tem mais dificuldade para entender o que é essa trajetória através do bacharelado interdisciplinar do que propriamente ter uma engenharia com nome diferente às até chama a atenção, então o que nós fizemos é desvincular, metade dos nossos alunos entram através do bacharelado interdisciplinar e metade pode entrar direto nos cursos de engenharia. Então a gente acha que com o tempo os alunos vão avaliar qual a trajetória é mais adequada, porque o bacharelado interdisciplinar é um curso interessante, é quase como um college americano. Lá eles fazem o college, depois fazem o major, que é onde eles se profissionalizam. Então, isso é mais ou menos assim. O aluno entra ali, é um curso de curta duração, três anos. Ele tem um conjunto de 80 disciplinas que ele pode escolher, mas ele tem só oito que são obrigatórias, então, que são as básicas, uma matemática básica, que são disciplinas bem assim de formação ampla e básica. E aí eles entram naquele curso e eles vão se entendendo ali, vão em contato com o professor, eles vão despertando interesse se eles querem avançar na sua formação universitária para além dos três anos e se eles querem permanecer no campo. Então, nós temos alunos ali, por exemplo, que entraram achando que iam fazer uma engenharia e saíram licenciados em geografia. E o caminho contrário também. Tivemos uma aluna que entrou para fazer licenciatura em geografia, porque ela achava que a engenharia era muito difícil para ela, e se formou em engenharia de gestão de energia. Quer dizer, porque ali naquele lugar, naquele ambiente, eles vão se reconhecendo, né? fazendo as disciplinas e se formando. Mas agora nós temos os alunos que quiserem entrar que já estão decididos no vestibular o que querem fazer, já podem entrar direto no curso. Alguns que ainda estão indecisos, assim, a gente sempre recomenda, olha, faz um bacharelado interdisciplinar que lá, logo em seguida, tu vai te identificar e poder fazer uma uma opção mais segura. Porque o que a gente observa na engenharia, por exemplo, é uma evasão muito grande nos períodos iniciais, porque o aluno entra às vezes com uma ilusão de que vai ser alguma coisa e é muito diferente daquele que ele pensou, né? A gente sempre tem aqueles que já entram decididos. Esses vão até o fim, mas tem os que entram na dúvida. Ou eles se decidem, decidem permanecer ou eles acabam saindo. Por isso que os nossos índices são índices baixos assim, consegue formar quase que metade dos alunos que ingressam isso eu, eu falo do ponto de vista da escola de engenharia esses números ainda a gente teria que melhorar, a gente poderia melhorar assim fazendo com que o aluno tivesse uma escolha mais consciente o que ele pudesse não invadir da escola mesmo, que ele vai disso do curso. É, perfeito, professora. Acho que é, essa prática é muito salutar, inovadora, e tudo que é inovador demora um tempo a ser assimilado. Então, acho que isso faz parte, com certeza, até me parece muito interessante essa ideia do campo de atuação profissional, por exemplo, do engenheiro de serviço, em um campo ampliado. No momento que, que talvez esse jovem estudante se dê conta de fato do que isso pode representar numa trajetória profissional, isso, com certeza, terá muitos frutos pela frente. E o campus, ele vem crescendo sempre contando com a parceria de muitas unidades acadêmicas na URSS. Evidentemente, como nós temos duas engenharias e como eu estive na à frente do campus por muito tempo, né, já contando aí oito anos, e sou egressa da Escola de Engenharia, a Escola de Engenharia sempre eh, se apresentou como parceira e sempre vai se apresentar, porque eu, Muitos dos egressos da Escola de Engenharia são agora nossos professores. Eu tive na Engenharia de Gestão de Energia, por exemplo, eu tenho muitos ex-alunos da elétrica que estão agora na Engenharia de Gestão de Energia. Assim como na Engenharia de Serviço, nós temos muitos ex-alunos da Engenharia Civil que estão lá, da Engenharia de Produção que estão lá. Então, essa integração, ela de fato acontece. E os projetos em parceria, eles acabam acontecendo. E nós encontramos sempre na gestão da Escola de Engenharia, desde na época do professor Luiz Carlos, da professora Carla e atualmente na professora Carla e do professor Rui sempre um amparo, um apoio, uma parceria muito grande para os nossos projetos. O campus ele cresce tendo a Escola de Engenharia como uma parceira forte. Temos outras parcerias, nós temos a parceria com o IPH, mas o IPH não deixa de ser Escola de Engenharia, é um filho da Escola de Engenharia. Outras unidades também que nós temos parceria forte, o Instituto de geociências Instituto de Biociências, são unidades que nós temos cursos em comum. Essa parceria, esse apoio das unidades, que muitas unidades centenárias da universidade, elas são parcerias valiosas para garantir o crescimento do campo. A gente deve muito a esses irmãos mais velhos, digamos assim. Para finalizar, professora Liane, de maneira geral, fazendo um breve balanço desde o início das atividades no campus Litoral Norte até o recente encerramento da sua gestão, quais foram os maiores desafios e as principais conquistas alcançadas que lhe marcaram Pessoalmente. É, desafio, na verdade, quem está na gestão sabe que desafio aparece todo momento, né? Talvez, assim, a criação, o estabelecimento e a consolidação do campus, que ainda está em processo. Só para te dar alguns números. O campus ele foi oficialmente criado na universidade em 13 de dezembro de 2013. Essa data eu jamais vou esquecer, porque é a data do meu aniversário. Hum, foi pura coincidência. Foi pura coincidência. Mas em 13 de dezembro de 2013, na verdade, nós éramos quatro pessoas que estávamos envolvidos no, no campus, que era o trio de diretores e nós tínhamos uma tese técnica em assuntos educacionais, que até hoje está lá no campus, que é a Nádia Martins, que ela trabalhou na Prograde muito tempo e ela foi convidada também para participar, digamos assim, dar o um suporte técnico para a construção dos projetos pedagógicos. A Nádia começou trabalhando, foi uma das primeiras, se não a primeira que veio para o litoral, começou a trabalhar até no espaço de trabalho que ela ocupava era no Ciclimar, mas o trio de diretores, o nosso espaço de trabalho era uma saleta que tem ali no sexto andar da reitoria, é uma saleta que e se sei eu se tem 10 metros quadrados aquilo ali, porque é uma sala tem assim, assim, uma mesa redonda e umas cadeiras na volta e deu, fechou, tinha mais lugar. Então, eu costumo dizer que em 13 de dezembro de 2013 nós éramos três pessoas aqui em Porto Alegre. Um mês, dois meses depois, nós já estávamos ocupando uma sala, um mês depois, nós já estávamos ocupando um espaço bem maior, um espaço de 25 metros quadrados no anexo da reitoria. E onde a gente tinha crescido, nós já éramos sete pessoas trabalhando lá. Ao final daquele primeiro semestre de 2014, aí já estou em 2014, aí nós já éramos um grupo de quase 60 pessoas, porque nós tínhamos quase 40 técnicos administrativos e quase 20 professores. Hoje em dia, passados oito anos, nós somos um grupo de 180 servidores. Então nós saímos de três vamos botar 3, assim, 4 servidores em dezembro de 2013, para novembro de 2022 sermos 180 servidores. A nossa comunidade acadêmica, portanto, contando com os, os estudantes, também cresceu bastante. Nós começamos no final de 2014, que foi um, quando nós começamos a receber os primeiros estudantes, nós contávamos com 100 estudantes nos nossos cursos de graduação. Hoje em dia, nós somos 700 alunos vinculados, contando os cursos de educação à distância também e as pós-graduações. Chegamos a ter até 1.100 alunos vinculados, mas como muitos alunos eram do EAD, o EAD teve uma queda de estudantes e foram os egressos de alguns cursos que foram terminando. Crescemos muito. Em área, nós começamos com uma área construída na sede do campus de 3 mil metros quadrados, já era construída, num espaço de 14 hectares. Não conseguimos ainda sair da primeira fase de implantação. A segunda fase previa nós dobrarmos essa área construída. Essa obra começou e foi interrompida por falta de recursos, mas nós crescemos de qualquer forma com a incorporação do Seclimar, que aí nós tivemos também a nossa área aumentada significativamente, tanto em área construída como em área mesmo, porque o Seclimar ocupa um espaço que é quase 10 hectares na beira da lagoa em Tramandaí. Então, de fato, nós crescemos. Esse crescimento, não tanto do ponto de vista de infraestrutura física, mas do ponto de vista de infraestrutura de pessoal, vocês podem imaginar o que foi esse trabalho de constituição dessa comunidade. Teve o um ano de 2017, que a gente teve um grande número de concursos para docentes, que a gente bateu o recorde de praticamente 50 concursos feitos pelo nosso pessoal, dentro do nosso campo. É todo um trabalho de uma comunidade que ela foi crescendo, se organizando para chegar onde nós estamos, porque nós partimos também de uma estrutura organizacional e fomos ao longo do tempo depurando essa estrutura organizacional para chegar onde nós estamos. Hoje em dia, esse ano, nós conseguimos concluir o nosso planejamento estratégico com a ajuda própria o plano, nós temos uma divisão lá de gestão integrada. Esse planejamento estratégico que a gente projeta até 2026 já está em operação e foi a primeira a primeira unidade da universidade que concluiu o seu planejamento estratégico. Então, a gente vem caminhando no sentido de nos organizarmos cada vez mais, de deixar essa máquina funcionando cada vez melhor, sem esquecer do lado que nós temos que ter muitos estudantes. Então, nós temos um projeto, que é o um projeto da direção acadêmica, ordenado pela direção acadêmica, que se chama URGS perto de você. É um projeto que se ramificou, tem várias atividades naquele projeto. É um projeto que leva estudantes para o campus e leva a universidade para as escolas, no sentido de fazer com que a universidade esteja presente na vida e no horizonte de possibilidades na vida desses estudantes, para que eles estejam lá conosco. O último grande feito que nós tivemos, e eu digo o último mais recente, foi a entrada em operação de uma usina fotovoltaica. Essa usina fotovoltaica, a primeira usina da universidade, também foi um projeto assim que nós capturamos praticamente no ar, a administração central, na verdade, capturou essa possibilidade há três anos atrás, na administração do professor Rui agora, na administração do, do professor Carlos André Bulhões, é que nós vamos ter a possibilidade de inaugurar. Nós, claro, tivemos a pandemia que nos atrapalhou um pouco, mas essa usina foi um dos elementos que fez com que recentemente a universidade pudesse ser considerada uma universidade com os quesitos de sustentabilidade se destacasse nesse ranking internacional. Então, ela foi um dos quesitos importantes. E esse trabalho foi um trabalho foi feito a muitas mãos, desde quem a Proplan observou que existe esse recurso disponível desde quando nós mobilizamos docentes para que esse recurso pudesse ser capturado e todo o acompanhamento do projeto até a sua instalação final. Eu digo assim, eu saio da direção assim com uma satisfação muito grande de ver que muitas daquelas ideias iniciais que nós tivemos, aquele grupo de trabalho assessor foram se concretizando, foram se realizando, mas isso aí foi um trabalho assim realmente de muitas pequenas conquistas, que faz essa grande conquista, que é a grande realidade do campus como ele é hoje. Então foram as pessoas que foram se acercando, se chegando, entendendo e querendo que aquele campus fosse cada vez maior e melhor. Então hoje em dia nós temos uma comunidade formada lá que se empenha no dia a dia para que o campus seja cada vez melhor. E é isso que a gente tem conseguido. Se tu fores visitar os nossos espaços, todos estão convidados a nos visitar, vão ver mesmo que mesmo durante a pandemia a gente não deixou de ter espaços que são espaços bem cuidados, que são espaços bem equipados e que são espaços prontos para a gente conseguir desenvolver um trabalho pedagógico de excelência. Prova disso é que todos os nossos cursos, avaliados pelas avaliações em loco do INEP, tiveram conceito 4 ou 5. Os nossos EADs, por exemplo, as três EADs, três licenciaturas, que foram avaliadas recentemente, todos com conceito 5. Nós temos quatro cursos conceito 4 e cinco cursos conceito 5. Fora o nosso mestrado profissional, que também atingiu o um grau de excelência recentemente. Também não é à toa que nas avaliações docentes, os nossos docentes têm sido, assim, têm sido os mais bem avaliados da universidade. Então, isso mostra que é um conjunto de coisas. E isso me dá muita satisfação, saber que eu tive um papel na construção de um espaço tão qualificado e tão importante para a universidade, que saiu de Porto Alegre, mas com essa missão de levar a qualidade e a excelência da universidade para outro lugar. E nós estamos conseguindo fazer isso aí, um motivo de muito orgulho. Professora Liane Ludwig Loder, Muitíssimo obrigada por nos conceder essa entrevista. Aproveitamos a ocasião para parabenizar a senhora e os demais servidores técnicos e docentes que atuam no campus Litoral Norte da URGS e também, claro, o importantíssimo aos alunos que lá estão. Muito obrigada e parabéns. Muito obrigada.